Fala aí galera, beleza? Alexandre Tavares aqui. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para ativar um novo robô sem utilizar é, o seu saldo de investido, tá? Vou te mostrar aqui que até agora eu não investi nenhuma grana, eu não investi nenhum dinheiro no PowerPix, tá? Esse lucro que eu tive foi só por indicações. Então eu venho aqui em... cadê? Bônus então eu tenho hoje é, 18 pessoas que ativaram a conta e eu consegui receber 900 reais em recompensa com esse valor de 900 reais que eu tenho comprado os meus robôs tá e eles têm me gerado aí lucros todos os dias então esse aqui são os robôs que eu adquiri eu vou até agora transferir um aqui de 12 reais ó Ficar aqui é, você pode ver que a minha conta ainda não foi ativada porque eu não fiz aquele depósito de 50 reais então para você fazer o saque mínimo de vinte de reais ou qualquer saque você precisa sacar pelo é depositar pelo menos 50 reais na plataforma tá eu ainda não fiz isso então essa é uma prova de que eu ainda não depositei nenhuma grana na plataforma mas tô fazendo tô gerando lucro eu então vou cancelar aqui já foi recarregado então agora eu tenho lá um lucro de cinquenta reais Beleza então o que que eu vou fazer agora eu vou mostrar vocês aqui o, o saldo né Ó, isso aqui são os valores que eu tenho recebido. Todos os dias cai um pouquinho, 50 reais por indicação, mais 50, mais 50, mais uns 50 Então, isso aqui são os lucros que eu tenho tido na ferramenta. Esse 300 foi uma máquina que eu comprei, né? aquela máquina de 300. Então, tá, tá vindo uma... tô recebendo dinheiro sem ter investido na ferramenta ainda. Se eu quiser sacar aquele meu lucro, né esse meu lucro aqui de 57 reais eu preciso fazer o depósito mínimo tá então eu preciso vir aqui recarregar e recarregar os 50 reais aí que que eu vou fazer que que eu recomendo para você ainda né, que tá com medo de, de, de investir na plataforma é uma plataforma nova como eu tenho um limite de saque de 57 que é um limite maior do que o meu, meu valor mínimo eu, eu, eu posso depositar no mínimo 50 reais né? para poder sacar então, aqui, ó, limite de depósito único 50 reais então se eu depositar 50 reais como eu tenho 57 de lucro eu vou poder sacar esse 57 entendeu então eu já vou sacar com lucro aí a partir daí o que eu sacar já é meu lucro entendeu porque como eu não fiz nenhum depósito aqui o registro de histórico aqui ó não tem nenhum registro de história, eu não fiz nenhum nenhuma retirada e nenhum depósito então o que eu recomendo para você que está com medo né de investir é, você pode fazer isso você pode vir aqui em recarregar como eu tenho um limite de saque de 57 reais e eu posso depositar no mínimo 50 o que eu depositar eu vou depositar e vou sacar o, o já com meu lucro de, de 7 reais a mais e aí qualquer o que vier de verba diária todos os dias o que vier para mim é lucro porque eu já já paguei já recebi o que eu, o meu investimento entendeu então, os meus ganhos diários vão continuar sendo R$24,00, eu não perco isso. A tendência é aumentar esses ganhos diários, tá? Quanto mais robô que eu adquirir, mais ganho diário eu vou ter. Então, a cada dia eu vou ganhar R$24,00, sendo que eu já vou ter sacado o, é, o meu investimento, né? Eu tenho um lucro de R$57,00, o mínimo que eu posso é, depositar para retirar é R$50,00. Então, já vou sacar com lucro, entendeu? Vou fazer outra coisinha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ativar... A máquina de 300 Arrendamento né? Vou escolher a máquina aqui de 300 reais né? Eu estou com saldo de 300 e pouquinho Vou selecionar ela Então vou ter mais aí um lucro de 12 reais por dia Vou adicionar Então acabei de adquirir mais uma, uma, um robô Deu mais um robôzinho que foi adquirido Vou vir aqui, vou transferir os meus 12 reais Do robô que eu adquiri agora Aqui ó Não posso sacar ainda porque eu não fiz o de depósito Mas vou transferir então meu meu lucro já vai aumentar então agora você repara que o meu lucro aumentou para 81 reais então eu vou fazer o depósito mínimo de 50 reais tá e eu vou sacar 81 reais olha que maravilha entendeu então só vir aqui em recarregar depositar os 50 para ativar minha conta e eu vou sacar bem mais do que 50 né 81 ela vai cair com mais 30 reais de lucro então vou fazer recarque para vocês aqui é só você selecionar o número recarregar você pode continuar aqui você vai colocar o seu CPF para gerar o PIX né? e depois que você clicar em avançar você vai pegar esse código né e vai utilizar no teu no teu no teu aplicativo bancário você vai utilizar a opção P, é, PIX do QR Code né copiar e colar o QR Code você vai copiar esse código aqui e você vai colar no seu banco e vai fazer o depósito de 50 reais mínimo entendeu então assim que eu fizer esse depósito eu vou mostrar para vocês o meu valor lá e eu vou mostrar sacando o, o meu lucro. Bom pessoal, então aqui você pode ver, eu acabei de fazer o depósito de 50 reais na conta para ativar a minha conta, tá? Então esse até agora foi o único depósito que eu fiz aqui no PowerPix. Acabei de retirar e minha conta aqui ela está agora com um lucro de 82. Então o que aconteceu? Eu depositei 50 reais, né? E eu vou sacar agora R$ 82,50. O que, que significa isso? Eu já cobri o meu investimento. Então, eu vim aqui em retirar. Eu tenho um lucro é, que eu, que é um total de reais, né? Tenho um valor de 184 Sendo que o meu limite de saque é e 82,50. Eu vou colocar aqui, então, 82. Ok. Vou retirar. Vou colocar minha senha da minha carteira e prontinho tá aí no meu histórico eu depositei 50 e saquei 82 então já não tô no prejuízo o valor vai cair na minha conta aqui ó, na conta vai cair 78,31 porque tem a taxa, né então 88 reais é o que eu saquei, só que tem a taxa, eu vou receber 78,31. E tá aí, meus amigos, o valor lá de saque, 78,31. acabou de cair na conta. Demorou mais ou menos uma hora, tá? Uma hora do saque, na hora que eu pedi, até a hora de compensar, mais ou menos uma hora. Mas eles falam que demora aí no máximo 24 horas, não pode ser que caia um pouco antes, tá bom? O meu caiu em uma hora. Então tá aí, a prova de pagamento pra você. Bom, então é isso. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês só mesmo como sacar os valores aqui da, da plataforma. Como você viu, está pagando, tá, o saque está sendo realizado. E agora é só você se cadastrar no link aqui na descrição e aproveitar essa chance de você poder faturar muito aí com o PowerPix. Beleza? Aproveite que ele está pagando direitinho. E não deixe de estar faturando aí com esse aplicativo sensacional que está bombando aí nas redes sociais. Beleza? Grande abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho e qualquer comentário pode escrever aí que eu estarei te respondendo. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.